No vídeo de hoje eu quero te ensinar como você pode começar a gerar renda extra com seu cartão de crédito em 2023. Sou Elias Leles e aqui no nosso perfil nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Sejam todos muito bem vindos e já te peço aqui, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você já se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que a gente possa aí alcançar o maior número de pessoas. Então vamos lá, o que você precisa para começar a gerar renda extra em 2023? Basicamente, você precisa ter um cartão de crédito. Pode ser um cartão de crédito como esse aqui, que é um cartão de entrada, ou um cartão de crédito como esse aqui, que é um cartão black. Independente do cartão que você tem, você pode começar a gerar renda extra em 2023 utilizando qualquer um desses cartões. Elias, mas como que isso é possível? Como que eu faço isso? Até o final do vídeo eu vou te explicar isso de forma detalhada. Primeiro que você passo que você tem que entender, primeira coisa que você precisa entender para gerar renda extra com seu cartão de crédito, e a forma mais simples é você usá-lo na função crédito. Por que isso? Parece muito óbvio, mas a maioria das pessoas não fazem. Você ter um cartão de crédito não basta, você tem que utilizar esse cartão. Então, em vez de você realizar os seus pagamentos no Pix, se realizar o seu pagamento no dinheiro, no cheque, enfim, no dinheiro, dependendo da forma que você paga, você está perdendo dinheiro, você tem que usar na função crédito. Quando você utiliza o seu cartão de crédito, você já vai estar tá acumulando pontos. Esses pontos depois você vai transformar em renda extra. Quando você transferi-lo para um programa de companhia aérea e depois vender essas milhas. Então esse é o primeiro passo. Comece a utilizar o seu cartão na função crédito. O segundo passo que você vai fazer de uma forma muito simples também é fazer o quê? Concentrar as suas compras do dia a dia, aquelas compras que você faz para presentear um amigo, presentear é, alguém com seu irmão, seu pai, enfim, essa, principalmente nessas datas comemorativas, você vai fazer essas compras através dos sites parceiros dos programas de fidelidade das companhias aéreas e dos, programas de, dos bancos, programas de fidelidade dos bancos. Nesses programas, ao você realizar uma compra ali através de um site, uma loja parceira, você ganha pontos a cada real que você gasta. Esses pontos, depois você vai transformar esses pontos em milhas e vai com isso gerar uma excelente renda extra. Então, siga esses dois passos é, esse no início, já, já começando aí 2023, para você colocar, de fato, começar a colocar grana no bolso e chegar aí ao final do ano de 2023, tendo gerado uma excelente renda extra. Então, coloque esses dois pra, passos em ação. Comece a usar o seu cartão na função crédito e, segundo, faça suas compras nas lojas parceiras através dos programas de fidelidade dos bancos, Livelo e Esfera, e através dos programas de fidelidade das companhias aéreas, Latam PES, TudoAzul e Smiles. Se você tem alguma dúvida e quer entender melhor de como funciona, deixa um comentário aqui que nós vamos entrar em contato com você e te explicar de forma detalhada se você tem alguma dúvida. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje, Eu agradeço a sua atenção e peço, claro, que se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar o um maior número de pessoas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.